Vou mostrar para você como é maravilhoso você plantar e ver germinar. É uma obra de Deus na mão dos homens. Descendo aqui a imagem para baixo, nós estamos mostrando aqui. Aqui está o um milho que está nascendo, olha. Dá uma olhadinha aqui, que coisa linda está é Germinando, tá vendo aí? Tudo com três caroços, se você observar que aqui está... Olha aí a imagemzinha aí. Ontem à noite eu vim aqui no final da tarde, ele estava só apontando na terra. Mas aí com ali a chuvinha fininha que deu uma chuva adequada para uma plantação que está nascendo, olha que coisa linda. Ele fica as folhinhas tudo amarelinha, tá vendo aí? Que coisa maravilhosa. E nós estamos mostrando aqui também o feijão de arranca que foi plantado. Olha como ele está, olha a coisinha linda. Observa aqui, olha. Isso aqui é o feijão que está nascendo. Aqui, olha. Os carocinhos que estão nascendo. São três caroços em cada pé. Isso aqui são feijão preto. Olha aqui. Vou mostrar para você aqui uma covinha. Que já está um pouquinho mais. Tem que observar com o maior cuidado. Porque ele está nascendo. Olha aqui. Dê uma olhadinha aqui como é que está. Três caroços em cada pé. Coisa linda. aqui, olha. Mais três caroços aqui. Olha. Nascendo. Aqui mais três caroços, porque ontem essa terrinha aqui, olha. Essa terrinha aqui, esse carocinho de terra tá um pouco duro ontem, né? Mas com a chuva que deu, ficou molinho. Olha aí, olha aí. Tá vendo aí? Aí, já três centímetros de ontem para cá. Que a planta geralmente, ela, ela cresce à noite. À noite que a planta cresce. Olha como é que está lindo, né? Olha aqui, gente. O feijãozinho, tudo de três caroços. Aqui foi começada a plantação, foi começado daqui, é aqui foi começado daqui indo para lá, tá vendo aí? Então de um dia para outro já tem diferença, é impressionante, tá vendo? Aí? Olha como é que tá tudo, não sei se dá para você ver essas partezinhas que você vê meio amareladazinha é o mi que está nascendo, ele nasce bem rosadinho, coisa mais linda, né? Isso aqui é pé de goiaba produziu muito o ano passado, mas por causa do verão longo elas morreram uma parte e começaram a brotar aqui embaixo. Estou aqui com essa ferramenta aqui, olha, e essa outra ferramenta auxiliar. Estou com a luva aqui para proteger. Vou fazer essa podação, vou podar esse, esses pés de fruta aqui. Por quê? Porque na época do verão, ele morreu uma parte e a outra começou a brotar é, depois do inverno. Então nós vamos podar todos esses pés de goiaba né vamos pôr desse pé de goiaba e ele vai, vai continuar brotando sempre baixinho nós vamos podar ele aqui aí. agora eu vou colocar essa pomadinha aqui ó aqui em cima para matar as bactérias aqui não entra mais bactéria né Aqui é um, um creme dental, você pode passar tinta acrílica e vai ficar dessa jeito aqui. Então não vai dar problema de bactéria na onde você cortou. Isso é um momento de alegria, né? Em todo tempo Em todo tempo Independente de qualquer religião Nós somos dependentes de Deus Cheguei aqui perto da câmara, né? Não sei se você está vendo mais Porque já estou em cima Já limpei um bom pedaço E nós vamos aí e vamos mostrar mais um pouquinho aqui do nosso roçado, como é que está. Olha que coisa linda, tá bom? Muito cuidado, gente. Olha, gente. esse feijãozinho aqui, quando for daqui uns 15, 20 dias, se tiver chuva, ó, vocês veem que a terra tá enxuta, ó. A terra tá seca, gente. Deu uma chuvinha agora, hein, ó. eu vim, falei para o Manel que eu ia tra tra trazer chuva. Chuva forte não deu, mas a já deu. Você vê que molhou no pezinho do milho? A água escorre na palha. Aqui tem um bizorrinho, ó certo? e deu uma, uma pequena molhadinha, uma garozinha fina mas isso aqui gente, isso aqui mano esse, esse feijão aqui ele dá uns 3 sacos de feijão, não dá? se não faltar chuva se não faltar chuva é... no decorrer daqui pra frente, se não faltar chuva é de 3 a 4 sacos ó gente, isso aqui é o boneco pra os passarinhos não o cara pegou, ó oh, oh, a inteligência o cara pegou uma bola ah, é. e um, um saco plástico, né? E, e colocou aqui para os passarinhos não virem tirar. Agora vamos mostrar as goiabas. Mas, mas Manoel, mas aqui, ó. Isso aqui, gente, tudo, tudo, tudo isso aqui eu mostrei no, no canal aí para trás. Tinha caju quando, quando eu vim. Quando, quando eu vim, gente, não tinha verde não. Era só seco. Olha aqui, ó. Aqui, gente, o Manuel, o que, que é que ele fez aqui, ó? Ele poudou aqui ó, os pés de goiaba. Essas goiabas é, é bonita e é gostosa. Manuel você passou alguma seiva aqui, Manuel Aqui tem um segredo, né? Quando você poda a madeira, né? Qualquer pé de fruta na altura de 50 a 60 centímetros, você tem que passar uma pasta de dente ou uma tinta acrílica. Aí você passa aqui e você veda, daí quer dizer, não tem acesso à bactéria. Olha só que liga bacana, então, aqui tem mais para cá, ó. ele encerrou tudo certinho, ó. Você pode ver que você pode ver que tá a fila todinha. Manoel, o que não pode fazer. A gente não é especialista, não é engenheiro agrônomo, mas não. é assim. Mas a gente, com a experiência a gente aprende, né? E é assim, Manuel, o que não pode fazer é cortar de facão, né? De facão nunca pode cortar, porque você é judeia da madeira e termina você perdendo o pé de fruta. Eu comprei uma serra que dá seu nome Serra de Podar. Essa serra de Podar foi com a qual eu comprei para cortar aqui, serrar bonitinho. Ela é serra nova no judeia do pé de planta e você faz procedimento está uma coisa linda, se você olhar todas só, ó, todos eles estão lindos olha como é que está, tudo mesmo eu cortei pra, da, mesmo, da mesma altura então está uma coisa linda olha, e lembrando uma coisa, que quando você poda você poda a mãe, vamos dizer assim os filhotes, elas saem com a genética de mãe também é né? Então, é, logo logo vai sair as, as, as flores como que fosse essa daqui é, né? É, Manuel. E tem mais uma coisa: já pensou? Você podou isso aí, tá com quanto tempo, Manuel? Eu podo isso aqui, tá com 15 dias. Isso quer dizer, foi só vir a chuva, tá assim, né? Já, quando eu cheguei, já tava com brotos menores. Esses brotos já existia, é, né? Já existia, mas junto com, junto com a madeira velha que já tava seca, porque a hum. parte de cima secou toda. Só estava uhum. verde para parte de baixo. Dava mais de dois metros já, né? Aí. Mais de dois metros. Pois então, gente. Olha só que terra maravilhosa, gente. O problema é que aqui... Isso aqui quando eu vim... Eu vim fazer aqui um trabalho no tanque de pedra. Tem, tem, tem no canal Zé Maria Lima. Isso aqui, não, não, esses matos não tinham folha, não. Nem os cajueiros tinham folha. Aqui, ó. Então aqui eles aguavam esses pés de... De goiaba, olha só, gente, essa terra aqui, gente, se chovesse, ou então se aqui tivesse um, uma água, um poço artesiano, que pudesse aguar isso aqui naqueles, na, na, na, naqueles bicos que gira, né? Ch ch Chama-se, chama esqueci o nome aqui agora, aqueles bicos que gira seria muito bom. Olha, a pessoa fazia aqui alimento pro gado, capim, plantava feijão por, pra vida inteira e até para vender, né, mano? A irrigação, dá-se o nome de irrigação, né? A irrigação é em qualquer lugar que você tiver água Você olha para um lado e para outro Você vê que o mundo está tudo seco Não tem vida Mas se você plantar E tiver água e plantar com irrigação Você tem tudo que você quer na sua mesa Outra coisa que eu queria lembrar Em relação a esses pés de fruta É que no ano de 2018 Eu coloquei aqui 48 garrafas com gotejamento porque o sol já estava muito quente e ela já estava morrendo. Então essa planta aqui de 2018, ela já sofreu muito. 2019, 2020. Mas se eu não tivesse feito esse procedimento de colocar as garrafas com água e ficar gotejando no pé dela, isso aí hoje não existia mais. Mano, Manuel, e eu vou passar uma receita para vocês que estão nos assistindo. Não sei se você sabe. Porém, se você deu dor de barriga... É, eu, Dor do, do de barriga, é a linguagem do nordestino. Você vai pegar, Manuel, três olhos desse aqui, ó. Três olhos desse aqui, ó. Você põe meio litro de água. Você ferve ele, não muito. Dá uma fervorinha pequenininha. Gente, isso aqui, gente, ajuda muito você melhorar da, da, do. Como você fica ruim do estômago. Isso aqui é uma receita dos antigos. A gente fazia muito. Aí lá no nordeste, você colocaria ou uma, colher, uma colherzinha de maisena. Maisena não, amido de milho. Maisena é o, a, a marca, né? Amido de milho ou então um polvilho. E fazia tipo aquele caldozinho grosso. Uma colherzinha só em um meio de água. Então, isso aqui não é que eu vim falar. Eu fazia para mim, entendeu? Eu e, fiz muito para mim também. Em e... São Paulo, quando eu me sentia mal, eu fazia para que eu pudesse ter uma melhora. Realmente, realmente, isso é verdade. Porque em São Paulo, quando eu me sentia mal, eu lembrava disso aí que minha mãe fazia no tempo que de muitos anos atrás e era um bom resultado para a gente ter uma melhora. Manuel, hoje em São Paulo ou, em, ou, ou nas grandes cidades, você sente qualquer febrezinha, dor de cabeça, já corre na farmácia, no médico, né? No nosso tempo, não tinha médico. Ó, você vê, nós estamos aqui... Nós estamos aqui a, a, a três horas de Recife Tem a cidadezinha mais próxima Mas se dava uma, uma dor de cabeça, uma febre meia-noite Não tinha transporte para ir, ir, né? Não tinha, não tinha e, e hoje também nós estamos passando por isso também Aqui só tem, só o único carro que é do meu irmão Nessa região aqui Se alguém passar mal de dia ou de noite Vem aqui bater palma para socorrer Pois é, meus amigos no nosso tempo de criança, de jovem, era muito difícil. Naquele tempo, a, a farmácia era o quintal da nossa casa. Nossos avós, nossos bisavós, foi passando receita de remédio caseiro. Hoje não, porque hoje está ah, tudo mais fácil, né? A, a ciência cresceu, evoluiu e chegou nas pequenas cidades, nas aldeias. Beleza, mas antigamente a gente, a gente se virava com o que tinha no quintal. Então, minha gente... Manuel vai deixar o, o link do canal dele aqui no final, de, no, no, pelo comentário. Se vocês pudessem se inscrever para ajudar ele, ele está começando agora, ele tem umas ideias boas. Mas ele vai, com o tempo ele vai desenvolver. Quando eu comecei o meu canal Zé Maria Lima, eu nem sabia falar direito. É, não tinha intimidade com as câmeras, era só pedreiro. Hoje estou aprendendo ainda. Mas já tô bem melhor do que eu, o que eu já fui E tô aprendendo E com vocês, vou porque Enquanto o público aumenta mais, Manuel, mais, Melhor a gente tem que fazer conteúdo Porque se a gente não tiver uns conteúdos bons A gente vai se perdendo Manuel, o que eu achei aqui que faltou aqui Que todo o nordestino planta Era um pé de, de, de girimu né? Que lá em São Paulo chama-se abóbora E um pé de melancia Eu não vi aqui, ó Olha, na realidade Você vai ser surpreender quando fazer ou nesse vídeo ou em outro vídeo um partido de jirimum e nós vai mostrar para você o tamanho do jirimum depois que eu cheguei aqui no prazo de 15, 18 dias que eu estou aqui minha gente, gostaria de dizer mais uma vez para vocês que vocês estão curtindo essa, essa benção que isso aqui também faz parte de uma ação social meu irmão veio aqui para o Pernambuco e... Plantou esse milho aqui, né? Fez essa ação social e hoje ele está assim, maduro. Olha aqui. É, as bonequinhas novinhas. Daqui uns dias. E aqui temos feijão maduro. Viu? Daqui uns dias temos esse feijão aqui. Olha como, é? como ele vendo? Tá, né? Olha o feijão. Mano. Esse feijão aqui, ele... Limpou o mato dele. Está aí que coisa maravilhosa. Transmissão diretamente aqui de Pernambuco. Localidade próximo aqui a cidade de Bezerros, Pernambuco. Pois é, um abração. Fui, tchau, meu gente. Até o próximo vídeo. Então acompanha o um canal aí, indica para os parentes, para os amigos. O canal está indo devagarinho, mas nós vamos chegar lá. Um abração. Fui, tchau. Tchau, tchau. Fui, tchau, tchau. Abraço.